hoje vamos treinar e fazer a nossa vinheta pelo canva você vai colocar a apresentação animada aqui em cima ó. eu vou ensinar para vocês esse template aqui do gatinho aqui é seu estúdio onde você vai personalizar tudo então como você vai fazer você clica em cima sempre clicar em cima tá clicar em cima e vai personalizar da forma que você achar melhor coloca o teu texto e vai ajustando aqui, né? Vai puxando para lá e para cá, enfim. Aí você coloca o teu conteúdo. Então você vai tirar esse gato e vai colocar a sua. A partir do momento que você clicar aqui, ela já vai estar no local onde estava o gatinho. E aí você vai ajustar, né? Aí eu ajustei, ó, ficou maior, né? Só arrastar aqui já. Você já consegue colocar Vou aqui em cor do texto, coloquei o meu verde, clico em cima aqui, aí eu mudei aqui, né? Tava azul, ele foi para verde, ó. Daí eu selecionei o meu verde. Ele me sugere vários templates que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu selecionei esse aqui, esse quarto, tá? Para que eu consiga ter dois slides. Pronto coloquei com a professora Renata Correia aqui, coloquei a minha URL, coloquei a minha imagem, tá? Da mesma forma que a gente fez o primeiro slide, e pronto. Depois, o que, que eu vou fazer? Eu vou deletar todos os slides que estão aqui embaixo, exceto esses dois que eu escolhi. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o áudio, a música. Depois, eu quero um zoom fotográfico. Eu cliquei na minha imagem e coloquei aqui zoom fotográfico e depois aqui zoom fotográfico, tá certo? E teve um movimento aqui na minha imagem. Depois, eu quis ajustar o tempo, né? Eu coloquei para 4 segundos. Aí, da mesma forma, você coloca o tempo que você achar melhor, mas a vinheta não precisa ser muito longa, né? Então, eu coloquei aqui 4 segundos, duração, né? Ajustei aqui e... É isso. Depois, o que, que eu fiz? Salvei. Arquivo salvar. Você também pode ir salvando, né? Conforme aí o andamento. Arquivo salvar. E agora a gente vai baixar. Depois, vídeo MP4, né? Porque vídeo é MP4. Coloca aqui, MP4. Baixar. E pronto. Aí você vai lá nos seus downloads, né? Do seu arquivo, do seu computador. E vai estar lá o vídeo. Viram, professor, como é simples?